encontra aquela vaga dos sonhos, vai se inscrever e tem que fazer um vídeo de apresentação profissional. Eu sou Simone Martins e vou te dar dicas incríveis em como produzir este vídeo de apresentação profissional. Parafraseando Cristóvão Colombo, você nunca pode cruzar o oceano antes de ter a coragem de perder de vista a costa. Cristóvão Colombo foi um navegador e explorador genovês, responsável por, liber... por liderar a frota que alcançou o continente americano. Olha só a mensagem que Cristóvão Colombo nos deixou há 500 anos atrás. Eu gosto muito dessa mensagem. E acredito que para você alcançar resultados diferentes, você precisa sair da sua zona de conforto. Tá, coragem eu até que tenho, mas por onde começar? Segundo o mestre da comunicação, JB Oliveira, o começo precisa ser original. Não pode ser qualquer começo, tem que ser um começo que prenda a atenção. Eu gosto muito de começar falando algumas frases que eu me identifico, ou frases com mensagens que eu acredito, mas você pode usar a sua criatividade. Só não esqueça de ser original e se quiser saber mais sobre o mestre J.B. Oliveira, entre lá no site do instituto jboliveira.com.br O próximo passo é sobre a sua apresentação pessoal. Eu não gosto muito de ficar falando nome, idade, onde mora, se é casado, se tem filhos. A minha dica é colocar uma legenda embaixo com o seu nome e focar mais nos objetivos e nos seus projetos, mesmo porque o tempo de vídeo de uma apresentação profissional ele é curto, ele precisa ser curto, de 1 um a 2 minutos no máximo. Sobre os objetivos, nós podemos dar um exemplo de meu objetivo é trabalhar na área comercial, mas não esqueça, o seu objetivo precisa estar totalmente alinhado com a vaga que você pretende se candidatar. Você pode também aqui utilizar a sua formação profissional ou algum curso que você tenha feito. Por exemplo, eu encerrei recentemente o meu curso de pós-graduação em um módulo que eu me identifiquei bastante, tive ótimos resultados, foi o um módulo de gestão de projetos. E agora o meu objetivo é atuar nesta área. Você pode fazer também ou falar também sobre alguns cursos. Aí você me diz, como que eu vou investir numa pós-graduação? No momento eu não tenho recursos financeiros. Mas olha, primeiro, vale muito a pena o investimento nesses cursos. Há cursos gratuitos também e há cursos como esse que eu fiz com a professora Renata, que é Como Produzir o Seu Curso Online. Vale muito a pena a dica, hein? Falando sobre os seus projetos. Organize primeiro as suas ideias no papel. Fale no máximo sobre três projetos. E lembre-se, os últimos projetos são os mais importantes e serão os primeiros a serem falados. Neste momento você deve falar com entusiasmo. É a sua hora de brilhar, de ser o centro das atenções. Não seja humilde dizendo, ah, eu tive uma pequena participação neste projeto. Não. Use aquele bordão do Nelson Rubens. Eu aumento, ok, ok, ok. Eu aumento, mas não invento. Claro, você não vai mentir mas você também não vai ficar se diminuindo nesses projetos, muito pelo contrário, você precisa ser assertivo, breve, você pode começar assim, um projeto que tem um grande orgulho de ter participado é, e aí manda ver. Use também quando for falar sobre os seus projetos, expressões do mundo corporativo, como por exemplo, Design thinking, Brainstorming, Briefing. Coloque lá numa busca, entenda o significado de 245 termos do mundo corporativo e arrase nesses termos. Fale também sobre as suas competências, mas não queira falar sobre todas as suas competências. Não! Foque em uma, aquela que tem mais a ver com a vaga para a qual você está se candidatando. Essas competências, essa única competência é a que vai ficar mais gravada, que vai te identificar na sua apresentação. E aí, o grande finale, a chave de ouro. Você tem que realmente fechar com chave de ouro a sua apresentação. Pense numa resposta para a seguinte pergunta: Por que eu devo te contratar? E, na sua resposta, mostre todo o seu interesse pela, pela vaga. Mostre que você está alinhado à cultura da empresa. Outras dicas muito importantes: treine, treine bastante. Antes de falar, não queira fazer a apresentação de primeira. Olhe sempre para a câmera e nunca para você. Decore o seu roteiro. Não leia. Jamais. Se você precisar de alguns lembretes, coloque pequenas post it bem embaixo da câmera. Faça poucas edições no seu vídeo. De preferência, fale de primeira. Mas se houver edições, elas sejam bem sutis não coloque efeitos faça uma apresentação um fundo assim simples sem nada assim de grande efeitos exuberantes aliás a minha dica é não utilizar efeitos no vídeo e outra dica importante é sobre o seu traje prefira cores azuis mais neutras marrom gente nem pensar o azul é uma cor assim bem assertiva, uma camisa azul, pense no traje como se você fosse numa entrevista presencial, e aí você não vai errar. Bom, eu desejo uma ótima jornada profissional, com grandes ascensões e grandes resultados para você.